Técnica de destruição de bases astrais maléficas No mundo espiritual, principalmente em zonas inferiores do umbral, proliferam grandes colônias organizadas por poderosos magos das trevas. Eles aprisionam um grande número de criaturas desencarnadas, tornando-as escravas em típica obsessão. Pela assombrosa quantidade de prisioneiros nessas condições, como temos visto em nossos trabalhos espirituais, acreditamos que a obsessão entre desencarnados seja a que mais vítimas faz no planeta. No umbral, as bases ou colônias são plasmadas de forma a criar ou recriar templos iniciáticos, prostíbulos, cidades inteiras da antiguidade, em cavernas, vales ou planícies, laboratórios químicos e eletrônicos, prisões porões e parte-sorte de locais de diversões, antro de jogos, perversões, vícios, malefícios e horrores. Muitos desses locais estão ligados vibratoriamente a locais que realmente existem na matéria, de tal modo que encarnados e desencarnados convivem na mesma vibração, onde os desencarnados sugam as energias dos encarnados. Quando da destruição de colônias e bases dirigidas pelas trevas, é necessário, antes, resgatar os escravos. Para tanto, convém mobilizar suficiente número de auxiliares desencarnados e formar poderosos campos de força magnéticos para neutralizar a guarda dessas tenebrosas organizações. Um campo de força piramidal enquadra toda a base. Limpam-se as vibrações magnéticas com uma chuva de água crística, Cura-se, resgatam os irmãos, desface o que foi plasmado, pode-se utilizar de tratamento com cores e luzes, energias do sol e das estrelas. Pede-se aos elementais que plantem árvores, flores e frutos naquele local e um riacho de água limpa e fresca. Dessa forma, vibrações harmônicas passam a agir em todo o ambiente.